Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o quadro... Eu esqueci... Leia então, vai! Panamá em português! Dá um desconto que é o segundo dia que está fazendo esse quadro, então... É vai, vai, a está se acostumando ainda, né? Estamos, estamos se acostumbrando. <risos> Lembrando a vocês que esse vídeo é legendado. Para meninos que queiram ver a legenda em espanhol, basta clicar aqui embaixo, no botãozinho que tem aí, uma, um botão de configuração, e ativar ah, as legendas. É, encender, encenda las subscriciones. Las horrível mesmo, mas a gente vai levando, né? Então, já sabe como é que funciona, né? Estamos usando esse livro, Literatura Oral Panameia, do Bolívar Gonzalez, que eu explicamos no vídeo anterior, e estamos aqui debatendo alguns ditados, refrãos e sentenças panameias, para aprender juntos, né? tanto nós quanto os panamenhos também, aprender o português do Brasil, e nós vamos aprendendo aqui o espanhol, Raiz, né? o, o panamê, digamos assim, a língua panamê é raiz. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui as três do dia. Vamos lá. Essa, essa é uma sentença. Cria fama e acostar te a dormir. Cria fama e a a Sim, no Brasil se usa muito disso, é cria fama e deita na cama. É isso? Não, é, se eu não estiver enganada. Eu não essa Sim, existe. Cria fama e deita na cama. É uma pessoa folgada. Diz a respeito de uma pessoa folgada. Aqui significa o quê? Aqui é quem crê, que já, que já sabe o que tem todo. O que, que crê que sabe tudo. Ah. E não se atualiza ou corrige e não avança. Ou seja, ou seja, se estagnou naquilo que sabe. É, a pessoa é. que acha que sabe tudo, isso. mas não evolui, não se atualiza e continua sem avançar, né? continua burro, como dizem. Assim. O que seria isso? Não teria alguma expressão assim no Brasil? A pessoa que não quer aprender que não aprende que se acha tal, que se acha o bambambam bam, bam da situação? Ah, você já está acabando de falar. A pessoa se acha o bambambam bam, bam da situação. Não, mas nesse sentido aqui, de né? uma pessoa que.. Sim. Uma pessoa que sabe, pensa que sabe tudo e não quer Sim. se atualizar e acaba não avançando na vida. Não sei se existe algum termo no Brasil. Se souber aí, pessoal do Brasil aí, aí, bota aí embaixo aí. Cria fama e a Lembrando, pessoal, se quiser se inscrever também, tá? Fica à, à vontade aí. Vontade. Venha conosco. Temos aqui vídeos, não sei mais de quando vai ser, porque irmão, quem controla é a é patrulha. Eu, eu, só, eu, só, eu só gravo. Ela é que coordena a postagem, ela coordena o horário. Ela sabe, ó. Ô oh, Leandro, vamos trabalhar. Eu venho e trabalho, né? Tá, vamos pro próximo. Anotou? Ah, Anotei. Anotei. Isso aqui é fácil. Tirou aqui da e não. De novo, né? A gente acostuma, a gente vai acostumar. Vamos lá. É, esse é um, é um, é um refrão hum. que também tem no Brasil. É tempo das vacas flacas. Ah, é tempo de, vacas, ah, é, tempos de vacas magras. É, escassez, dificuldade. Exato, o mesmo sentido. Hum. Épocas de adversidade. A adversidade. A ah, essa aqui eu quero ver se você sabe. Ah, oh, claro que eu não vou saber! Se souber a última agora. Oh. Em Belém com os pastores. É um ditado. Ah, em Belém com os pastores. Em Belém, Belém, Belém, Belém. Deve ser Belém, de onde Jesus nasceu. Belém, Belém. Né? Em Belém com os pastores. Pastores. Em Belém com os pastores. Não sei, Leandro. Tipo assim. L'ombre está em Belém com os pastores. Está tomando conta de alguma coisa. Seria hum, isso? Não. É um ditado que significa estar com um <risos> está com ar de distraído. Putz! Está, em, está, Belém, está mas... em Belém com os pastores. Ó. Está distraído. Nossa! Está com um, em ar, ar eu eu, em eu, ar queria, ar eu Gente, agora o papo reto aqui, ó. Para vocês Panamenho aí que estiver assistindo. Esses ditos são ditos hoje em dia? Ah, será é. que são ditos? Eu quero saber. Ou então a gente no, no, nós não estamos atualizados? O quê? Porque é questão, acontece, né, Leandro? Quando eu bato sempre, sei lá... O Bolívar Gonzalez, ah, que é o autor desse livro aqui, ele é folclorista, fol fol -fol compositor e defensor de lo nostro. Pelo menos do que? O Edu. Ele é folclorista, então ele deve ser um historiador. Isso é. Deve ser ditados que remete ao é, tempo. É, isso que né? eu queria saber. Será que são ditos hoje em dia essas, essas palavras? Vai, próximo. E já foi os três meu. Os três? Já foram cinco, meu bem. Se você não sabe. Dá. Ah. Lágrimas de cocodrilo. Oh, meu Deus do mundo, de cocodrilo. É cocodrilo, ah, cocodrilo? pra carinha. Vamos lá, lágrimas de cocodrilo. É A pessoa que está passando por grande dificuldade também. É o que é um ditado? É um dito. Então, é, é que nem tem uma música no Brasil, né? Eu vou, vou chorar, chorar lágrimas de, de crocodilo, crocodilo Ou seja, a pessoa está sofrendo ouvido muito Vou o seu ouvido É uma Sai pessoa eu. que está sofrendo muito ah. é Ela... Lamentações de que não são verdade Lamentações de que não são verdade Ah, ou seja, a pessoa está... Se lamentando... No Brasil seria fazendo tempestade, no tempestade em copo d'água. Não, mas aqui, que não são verdade, que não é verdade. Está se lamentando de uma coisa que ah, não é. é verdade. É, é porque se tempestade é, em copo d'água... É, copo d'água é a é pessoa... É, um... que... é você fazer horrores numa coisa que calma, gente. Isso aí calma, isso passa, isso... Uma coisa se resolve. Pequena. é Então... Marcou? Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Próxima. Las armas são del diabo. Não, não são. É o ditado? É um dito. É um ditado. Então tem outro significado. Las armas são del diabo. Nós sabemos que arma não é de diabo nenhum. A arma é do homem ou homem que criou. E pode se usar para o mal ou para o bem. É... Diz que são pessoas que usam usam qualquer coisa para fazer o mal? Não só arma? Pode não? Pessoas que usam de qualquer coisa para fazer o mal. Vamos lá então. Acho que não. Por os acidentes e hechos sangrentos, esmerró mantê-las em sítio seguro. Isso é um ditado, é um dito. Por los acidentes e e e sangrento, os manter las armas em sítio seguro. Ou seja, o que eu, o que me deu a entender é o seguinte, las as armas são do diabo, por acidentes andando é melhor manter, ou seja, para não acontecer um acidente, tá? E acabar acontecendo algo bem pior é melhor você manter a distância. Entendeu? É algo assim. É, mesmo, é melhor manter seguro. é, é melhor manter a arma em sítio seguro. Tá. Eu particularmente discordo dessa sentença para mim. Por quê? Da mesma forma que uma arma, uma arma de fogo pode ser mortal, um carro também pode ser mortal. Tá, mas não estão, eles não estão falando nesse sentido. Então você teria que falar, os carros não. são do diabo também. <risos> Outro dito? Você quer inventar um dito, Sim. Leandro? Eu criei ah. um dito hora. os carros também são do diabo. Por quê? Quem que faz o, o, o assassinato, quem mata, não é a arma, é a pessoa. Se a pessoa tiver preparação, ela não precisa esconder a arma, não precisa botar... Claro, colocar em local seguro, principalmente longe de criança. Mas se a pessoa tem habilidade, tem treino, não precisa ser do diabo. Qualquer coisa pode ser do diabo quando você não tem preparação. É não, não. não, a minha terceira agora. La violência é la prostituta de los cobardes. cobardes. A violência é a prostituta dos covardes. La violência lá la prostituta de los cobardes. Então, a violência é a prostituta dos covardes. Hum. Isso é um ditado ou um retrano, É uma sentença. Uma sentença. Então, essa se é sentença é algo que é dito, é tipo assim, é, é o mesmo sentido só que filosofando. Hum. É como se fosse se, se, se a palavra é o quê? é lá? A violência. Polícia. É que a violência é a arma dos covardes. Sim. Recurso... É o recurso dos covardes. Recurso de los que não tienen princípios nem valores humanos arraigados. Sim. É, covarde. covarde mas não é. tem princípio valor... É. Porque como é uma sentença, é só... É o mesmo Sim. significado, porém dito de uma forma mais bonitinha. ele mostra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Quer acompanhar os próximos vídeos? Se inscreva no canal, deixa aquele like para dar uma moral aí, para o canal crescer aqui em Panamá, para que possamos pagar mico. Expressão brasileira, pagar mico. É você é... passar, passar vergonha. Então, para que possamos passar mais vergonha com outros panamenos, se inscreva, deixa seu likezinho aí, comenta aí se você... Se real, como a Verônica perguntou, se realmente esses ditados são ditos ainda hoje, né? São falados ainda hoje no, no, no meio dos amigos, das rodinhas de amigos, das rodas de amigos. E, se possível, compartilhem isso redes sociais. Valeu, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.